Olá pessoal, é, hoje eu vou ensinar sobre como alterar o papel de parede aí do Windows 7. Em caso estou usando o um Windows 7 profissional, é, para poder alterarmos é com o botão direito do mouse, em personalizar. Aqui vai exibir uns temas que você tem, temos os tipos clássicos que é totalmente diferente e Temas pré-instalados Como eu tinha instalado os temas instalados Mas aqui não vem ao caso é, Você pode alterar Pelos papel de parede que já vem no Windows No caso eu vou colocar aqui Vou mostrar para vocês que está o, o tema do Windows 7 Vou voltar no, novamente Seleciono esse Minimizo E eu já tenho um tema Já está instalado Até a cor das barras, das janelas, é, modifica de acordo com o tema. Vou trocar para outra. Troquei. E como eu falei, a janela muda de acordo com o tema. A gente pode fazer personalizado como plano de fundo, cor da janela. Você vem em cor da janela, você seleciona a cor que você deseja. Você, a cor que você deseja, você seleciona Vou colocar verde vou salvar alterações Para manter as configurações Mantive, aí está salva é. Vamos mostrar aqui Vocês têm a opção de plano de fundo As imagens que você quer que deseja Que seja exibida, ficará Ativa com Com Um certo No caso eu poderia tirar Caso eu não quisesse elas Posso salvar alterações e Aqui a duração do tempo de uma imagem para outra e aleatória que ela muda de uma, né, vai para outra e não segue a sequência. Salva alterações para poder manter e você cria e fica um novo personalizado. E eu fecho. Eu também posso, e vou, vou colocar você pode selecionar uma imagem para ficar como tema. Vou maximizar. Eu tenho uma imagem. Em uma imagem minha, para eu tenho salvo no disco uma logo clico no botão direito do mouse definir como plano de fundo e eu vejo e está definido como plano de fundo botão direito do mouse personalizar e altero para o Windows 7 as configurações originais do que eu desejo é, não se esqueça de se inscrever no meu canal, se você gostou, dê o seu joinha e é isso aí.